É, a Ferrari até solicitou à FIA uma nova análise da punição a Carlos Sainz na Austrália. Mas a resposta foi direta e curta após uma reunião nesta terça-feira. De acordo com o órgão regulador, abre aspas, não há nada novo ou relevante que não estivesse disponível no momento em que a decisão foi tomada. O pedido, portanto, foi rejeitado. Fecha aspas. Apenas para relembrar, a caótica corrida no Albert Park teve três bandeiras vermelhas. Na segunda interrupção, causada por uma batida de Kevin Magnussen no muro, a direção de prova optou pela relargada parada a três voltas do fim. E o que se viu foi uma sequência de acidentes que tirou quatro carros da prova. A Ferrari de Sainz colidiu com a Aston Martin de Fernando Alonso e por pouco não tirou o bicampeão da corrida. Mais atrás, Pierre Gasly e Logan Sargent também causaram acidentes. Todos eles foram investigados, mas apenas Sainz foi punido com 5 segundos antes mesmo do fim da prova. Para apresentar a defesa, a Ferrari considerou três fatores. A telemetria, os argumentos de Sainz e dos demais pilotos. Sobretudo Alonso, que foi envolvido no acidente. Só que de acordo com a FIA, a decisão também foi baseada na telemetria. O piloto culpou a falta de visibilidade por causa do sol, além da falta de aderência por causa dos pneus frios. Pra FIA, contudo, abre aspas, não é algo justificável para impedir uma punição por causa de uma colisão. Fecha aspas. Em resposta, a Ferrari cutucou e pediu uma fiscalização mais justa. Estamos naturalmente decepcionados e sentimos que providenciamos novos elementos significativos para que a FIA reexaminasse a decisão, especialmente no contexto das condições particulares e dos muitos incidentes que ocorreram na última relargada. Agora, estamos ansiosos para entrar em uma discussão mais abrangente com a FIA, a Fórmula 1 e todas as equipes, com o objetivo de melhorar ainda mais e garantir o nível mais alto de justiça e consistência que nosso esporte merece. E aí, a FIA está certa em manter a punição? Sainz realmente é culpado? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio, se você não for inscrito, e claro, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos.